Prosseguimos neste vídeo com o processo de conversão do tema FreshPeak em HTML estático para Drupal. O tema a converter é um tema que apresenta na sua demo uma série de páginas. O que fizemos foi tentar replicar este tipo de conteúdo no nosso website para podermos em seguida ver como podemos trabalhar o tema. Nós temos aqui o, essa réplica, nada disto ainda está a trabalhar com o tema, como podem observar, nós estamos a utilizar por defeito o tema Partic, o tema front Drupal 7, mas temos uh, as páginas que replicam, ou tentam replicar, o conteúdo uh, que conseguimos ver no Freshpeak. Temos, por exemplo, o About uma página simples, temos o Archives, que foi uma, uma, view, com, um, uma view criada uh, com o Older Uniu, uh, listando os últimos posts do último mês e os uh, anteriores, os mais antigos. Temos aqui uma série de blocos, uh, alguns criados com View, como é este caso, outros uh, gerados simplesmente com... Uh, a opção do uh, Bloque Custom. Temos uh, este link para um item específico em full, ou seja, um post individual. Podemos ver que o efeito dos comentários e uh, o formulário do comentário tal como uh, temos no Freshpeak. O que fizemos também foi ativar um módulo, instalar e ativar um módulo que é o Style Guide do Drupal, um projeto Drupal para podermos, podermos ver ou antever, fazer um preview dos estilos em que estão em causa e que estão relacionados com o tema. Isto é bastante interessante do ponto de vista da uniformização e da, da, da listagem daqueles uh, aspectos HTML, daqueles itens HTML que devemos ter em conta ao uh, recriar ou ao criar o nosso tema. E temos uma home que lista, uh, que é também uma view, ela, e que lista uh, os posts uh, por... Uh, critério cronológico. Tivemos o cuidado nessa view de uh, aplicar a classe uh, first e last, para podermos depois, uh, posteriormente, quando estivermos a trabalhar em termos de tema, conseguir que uh, manipular de forma autónoma o primeiro post da lista. Precisamente o que aparece destaque, como aqui vemos e que tem eh, digamos, uma visibilidade eh, e é trabalhado em termos de design de maneira diferente dos outros posts. Também eh, recriamos eh, aqui o footer, o que colocamos foi eh, algumas views, por exemplo, esta é uma adaptação, em vez de estarmos a instalar um módulo para tweets, para ir buscar tweets, e pronto, não, não era aqui a funcionalidade, usámos o Recent comments que é uma, um display que vem por defeito com o Drupal, e adaptámo-lo, editámo-lo. Nós podemos sempre utilizar views default e adaptar às nossas necessidades, foi o que fizemos. Temos aqui o Main Menu adaptado também, em termos de título. Gerámos através do Devil, do Generate Content do Devil, este menu Resources, criamos também uh, um Photostream, uh, como o que queremos aqui, uh, o que estamos a ver no Fresh, tip, fresh Pick, um, através do Views, esta também é uma View, e criamos um bloco simples de Contact Info e outro de Social. Este About é um bloco que liga à página About basicamente é isto que temos como é que conseguimos gerar rapidamente todo este conteúdo o que fizemos foi instalar o, uh, o módulo devil e fomos criando utilizadores, criámos 5 utilizadores, criámos alguns termos de tags e também uma nova um novo vocabulário que foi o categorias para classificar os posts como podem ver os posts tem uh, categorias e depois tem tags e o que uh, fizemos foi também gerar o menu resources uh, além obvi obviamente do uh, conteúdo post que utilizámos para isso o, um, a estrutura o content type uh, article para o about usamos a basic page nós podemos aqui ver o conteúdo todo ele gerado. Automaticamente, com os utilizadores que o geraram, tudo isto foi feito com a ajuda do Devil. Aliás, podemos ver aqui os módulos, o Devil e o Devil Generate, que é parte do Devil. E uh, o que fizemos foi ativá-los para podermos ter esta funcionalidade em Configuration Development. E temos assim, portanto, o site pronto, em termos de conteúdo básico para podermos começar a implementar a nossa template uh, FreshPeak Fresh e adaptá-la à estrutura e à lógica de funcionamento do Content Management System Drupal.